Eu e minha esposa temos o privilégio de ter, não apenas um casal de amigos, que também são nossos consogros, né? nossos filhos é, se casaram, meu filho casou com a filha deles, mas eles também já são, há pelo menos 10 anos, nossos pastores, nossos discipuladores, Estou falando do pastor Eibi e Andréia Uber. Tenho o privilégio de ter os dois ministrando nesse evento. Eles são uma inspiração para mim, para toda a minha casa, né? são de fato modelo e referência. São pastores da Past Church, em São Paulo, né? estão à frente de um trabalho de implantação de igrejas no Brasil e no mundo que é extraordinário e inspirador, mas. Como tenho dito sobre cada um dos preletores, o convite é feito baseado não apenas na amizade, não apenas na frutificação e resultado ministerial, e nem só no fato de que são bons comunicadores. Mas, acima de tudo, né, o convite é baseado na vida que vivem, uma vida de integridade, uma vida de referência e exemplo. E é com muita alegria que eu quero introduzir agora minha pastora Andréia Uber. Muito bom tê-la aqui. Fique à vontade. E que o Senhor te use uma vez mais. Amém. Obrigada, pastor Luciano. Eu que agradeço o privilégio de poder servir na casa do Senhor. Servir essas ovelhas tão preciosas, tão preciosas. É, querendo ou não, todos nós acabamos sendo líderes. Né? Líder, líderes de alguma forma. E eu vi uma vez uma estatística que o John Maxwell falou. Que uma pessoa introvertida no curso da sua vida, ela acaba influenciando pelo menos 10 mil pessoas. Uma pessoa introvertida. Imaginem as pessoas que são mais faladeiras, né? Nós acabamos, de uma maneira ou outra, influenciando a vida de pessoas. E hoje eu estava buscando a Deus, tenho buscado a Deus acerca do que compartilhar. E me veio algo em mente que eu vou deixar como uma pergunta. Por que que Deus nos esconde? Você já sentiu escondida por Deus? Geralmente nós escondemos algo quando algo é precioso para nós. Quando nós queremos proteger aquele algo. E aí nós vamos abrir a palavra de Deus... Em 1 Reis 17, e nós vamos falar um pouquinho acerca de um grande homem de Deus que se chamava Elias. Todos nós lembramos dos grandes feitos de Elias, grandes coisas, especialmente no Monte Carmelo. Mas nós vamos é, falar um pouquinho o que aconteceu antes do Monte Carmelo. O que aconteceu com Elias? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis 17 e a Bíblia fala assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Gente, isso era um momento único, né? Era um ícone. Imagine você, um profeta, um homem de Deus, chegar lá para o rei e dar um decreto e falar, só vai chover quando eu abrir a minha boca e, e, e falar que a chuva virá. Elias estava, se falasse no natural, totalmente preparado, um homem de Deus que buscava Deus, um profeta, tinha orado, tinha uma palavra de Deus, ele vai dar aquela palavra para o rei Acabe e aí depois de toda aquela palavra, quando parece que aquilo ia deslanchar, quando o ministério dele ia deslanchar, quando algo grande ia acontecer, Deus fala algo para Elias que... Realmente, quando eu li, eu pensei, nossa, por que Deus falou algo assim para Elias? No segundo versículo, a Bíblia fala em 1 Reis 17, 2, ele fala assim, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, sai daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro, de Querite, nas imediações do Jordão. Agora, gente, imagine. Elias tinha acabado de dar uma palavra profética para o rei. Tinha acabado de dizer que algo tremendo ia estar acontecendo. E no versículo posterior, Deus fala para ele, agora vai e se esconde. Se esconde. Não fala mais nada. Deus falou, não Elias, vai parar por aqui. Vá se esconder. Gente, eu coloquei aqui né, a experiência do riacho, que foi onde Deus mandou Elias se esconder no ribeiro. A experiência do ribeiro vai acontecer com todos nós. Querendo ou não, Deus vai nos esconder. Antes das grandes coisas que nós vamos fazer, Muitas vezes Deus nos esconde, Deus diz não, não é agora, você estava com muita expectativa, com certeza Elias estava com muita expectativa, ele tinha acabado de dar uma palavra tremenda e Deus falou agora você vai se esconder, mas será que Deus estava escondendo o Elias porque ele estava em perigo? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus tinha um propósito ali, naquele momento, na vida de Elias. E Deus queria tratar, Deus queria trabalhar na vida dele. E nós vamos ver algumas coisas que Deus trabalhou na vida de Elias. Eu lembro que, logo que nós casamos, passou um tempo, o Abe, é já tinha sido pastor muitos anos na Igreja da Paz, lá em Santarém. Mas ele não era financiado. Então, nós recebíamos ofertas vindas de fora. E o Lucas, o irmão dele, que era o nosso líder, ele falou, olha, Abe, eu acho que seria bom você fazer algumas visitas nas igrejas dos Estados Unidos. Eu acho que seria bom você levantar mantenedores. E bem naquela época, um senhor lá nos Estados Unidos, ele nos ligou, entrou em contato conosco, era um, um líder muito alto da denominação e falou assim, olha, eu queria que vocês viessem para os Estados Unidos, a Andrea e você, e eu queria pagar toda a conta, pagar suas passagens, pagar todas as passagens para as igrejas que vocês vão visitar, para que vocês é, levantem mantenedores. Gente, eu fiquei tão animada. Eu disse, nossa, que benção! olha como é de Deus. Olha só, Deus abrindo as portas. Aí o Eib foi orar. E Deus falou, não, não é agora o momento. Ai, gente, aquele momento para mim, Deus estava me escondendo. Eu pensei, Senhor, parece que é o momento ideal, parece que é o um momento certo, o um momento chave e o Senhor vai nos esconder, eu posso imaginar o que Elias passou, aquele momento que ele estava vivendo parecia o um momento ideal, para quê? Para que o profeta pudesse proferir as suas palavras, para que o profeta pudesse abençoar Israel era o momento ideal onde ele poderia ter dito, nossa, agora que o povo está precisando, eu vou fazer um tour pregando né, Deuteronômio 11 para todas as tribos de Israel. Mas naquele momento que parecia o ideal, o momento X, o momento exato, onde Deus ia realmente empurrar Elias, ele falou, agora você vai e se esconde. E Deus ensina algumas lições tremendas para Elias. Naquele riacho, Deus trabalha no riacho, aqui fala, né? No ribeiro, Deus trabalha do, no ribeiro do mesmo tempo, no mesma proporção que ele trabalha no Monte Carmelo. Mesmo que é aquele momento que você estava com uma expectativa de algo grande que ia acontecer. E parece que Deus puxou o seu tapete. Não esqueça, Deus está trabalhando. Mes, do mesmo jeito que ele trabalha no Carmelo, ele trabalha no Ribeiro também. E aí, é, nós podemos tirar várias lições, mas eu enumerei aqui três coisas que aconteceram com Elias. Três... Que foram determinantes na vida de Elias Nesse momento onde Deus estava trabalhando na vida dele A primeira coisa que nós podemos tirar como lição Era Deus escondeu Elias Então nunca pense né? Se Nesse momento que você fez tantos planos Com certeza Elias também fez tantos planos ele estava lá na presença do, do rei. Israel estava pronta para ouvir a palavra do profeta. Ele tinha decretado que não iria chover. Ele fez tantos planos e naquele momento Deus escondeu a, a vida dele. Muitas vezes isso pode estar acontecendo conosco. Quantas vezes nós fazemos tantos planos. E Deus parece que puxou o nosso tapete, nos escondeu. Colocou o profeta de, lá num lugarzinho onde tinha um ribeiro, uma água. E ali, Deus vai falar com Elias. Tem algo grande que Deus quer fazer na vida de Elias. E aí, a Bíblia fala que Deus esconde Elias naquele local. E ele teve uma experiência tremenda. Ao fechar as portas. Eu sei que durante essa pandemia, muitos de nós estamos nos sentindo assim. Quantos planos nós tínhamos feitos. Quantas coisas, né? Nós, estava tudo na agulha, tudo esperando para acontecer. E de repente, nós estamos escondidos, cada um na sua casa, escondido. Mas não se esqueça que Deus está trabalhando. Deus quer trabalhar nas nossas vidas quando Ele nos esconde. Ele era um profeta. E naquele momento, o povo precisava de ouvir a voz de Deus. E aí Deus fala para ele, você vai ser... Você vai ficar escondido. E um profeta que era para ser usado por Deus para falar com as multidões. Elias fica lá naquele lugarzinho por três anos. A gente pensa que a pandemia... né? 150 dias, 120 dias é bastante coisa. Mas você imagina que aquele profeta que Deus usava a boca dele para abençoar as pessoas. Ficou ali naquele local... Três dias e ele só tinha dois espectadores, que era a viúva e o filho da viúva. Só os dois ali, para ouvir aquele grande profeta que tinha acabado de fazer algo tão grande. E Deus colocou aquele homem lá. Você já passou por isso? Quantas vezes Deus nos escondeu? Quantas vezes. Deus nos leva para lugares para falar ao nosso coração. E a gente pensa, o que está que acontecendo? Mas Deus está trabalhando. Aqui em São Paulo também, né? é, nós planejamos tanto, tanto, tanto, tanto a inauguração da nossa igreja. A inauguração vai acontecer, mas estava tudo planejado e de repente com a pandemia, com tudo que aconteceu... Não vai acontecer nesse momento. Parece que a gente fala, Deus puxa a vida. Parece que era um momento ideal. E aí o Senhor tirou, puxou meu tapete. Quantas pessoas passam a vida toda juntando um dinheiro e aí por ocasião de, de alguma coisa ela teve que usar tudo aquilo que ela estava planejando. Deus parece que está puxando o tapete daquela pessoa. Tem pessoas que planejaram muitas coisas e pela uma fatalidade, uma enfermidade de alguém, parece que elas ficaram ali naquela caverna. Você acha que tudo isso surpreende Deus? Não. Deus tem planos maravilhosos e quando nós, nos, nós sentimos que nós estamos sendo escondidos por Deus, quando Deus nos diz não, fica aí quietinho, não é o momento, não é a hora, não é o lugar. Não faça isso, creia, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Antes de Deus nos levar para os carmelos da vida, ele vai nos levar para os ribeiros, ele vai nos deixar ali escondidinho. E nós vemos isso através da palavra de Deus. Grandes homens de Deus que nós admiramos tanto. O José, José foi escondido, né? Ele ficou ali na prisão antes de ir para a casa de Faraó. Parecia, Deus tinha um plano maravilhoso para José, parecia que tudo ia dar certo, de repente José vai e fica na prisão antes de ir para a casa de faraó. Quando nós pensamos acerca de Moisés, Moisés ficou no deserto um terço da sua vida antes, antes que ele liderasse o povo para sair do Egito. Davi, né? ele ficou indo de caverna em caverna, fugindo de Saul antes que Deus levasse ele para o palácio. O Paulo, a Bíblia fala que após ele converter, o grande apóstolo Paulo ficou três anos num lugar lá. Parece que Deus tinha puxado o tapete dele antes dele sair e pregar o evangelho. E Deus escondeu Elias antes de dar o Carmelo. Então não se assuste, gente, se as coisas não estão indo da maneira que você planejou. Não se assuste. Se Deus, no momento que você pensa, vai ser agora, Deus fala não. Não é agora. Você vai ficar escondidinho aí. Deus tem planos gloriosos. Então, uma coisa que nós aprendemos com essa passagem. A primeira coisa, Deus muitas vezes nos esconde. Aqueles planos maravilhosos não acontecem muitas vezes da maneira que nós planejamos. A segunda coisa que Deus é, trabalha na vida de Elias, aqui, nesse capítulo, é que Deus o guia. Mesmo escondido, Deus estava guiando Elias. É, é interessante nós vermos, se nós prosseguirmos no texto, Deus começa a dar algumas direções para Elias. Primeiro, ele fala que Elias devia ir para o ribeiro e ficar lá, naquele local. E lá ele ficou por três anos. Aí Elias foi e fez, segundo a palavra do Senhor, em versículo 5 diz. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro, nas mediações do Jordão. Aí Elias ia obedecendo tudo que Deus falava, Elias fazia. E é justamente assim que Deus opera nas nossas vidas. Deus revela passo a passo. Quantas vezes a gente quer que Deus revele todas as coisas? Ai, pastor, eu gostaria de saber tudo o que é para me fazer. Mas Deus muitas vezes não trabalha assim. Ele vai revelando paulatinamente. Ele vai revelando a cada passo que nós vamos dando, aí ele vai trazendo luz para o outro passo. Foi da mesma maneira com Elias, ele ia revelando paulatinamente a sua vontade. Mas como que ele ia revelando a sua vontade? À medida que Elias ia obedecendo. Deus falava algo para Elias, ele fazia, Deus revelava a a próxima coisa que era para ele fazer. Quando Elias foi lá com Reacabe e falou que não iria chover, eu tenho certeza que Elias não sabia qual era o próximo passo. Eu tenho certeza que Elias não sabia que depois de ele falar que não ia chover, Deus ia falar para ele ficar escondido lá naquele ribeiro. Mas ele foi o quê? Obediente. Você tem andado em obediência naquilo que o Senhor já falou, para você fazer? É, é, é incrível a gente ver isso aqui. Deus fala algo no versículo 1, Elias obedece. Aí no versículo 5, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Aí no versículo 8, Deus fala algo, né? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te e vá. Elias foi, obedeceu. Assim que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. É passo a passo. Gente, uma coisa que nós temos que lembrar, que muitas vezes Deus não revela o próximo passo. Às vezes é porque nós não terminamos aquilo que nós, que Deus propôs a gente para fazer, que nós não fomos fiéis, ou porque não é o momento ainda de Deus revelar o próximo passo para a sua vida. Não se desespere, obedeça, obedeça fielmente aquilo que Deus tem revelado para você. Se Deus te revelou para você fazer algo, então vá adiante naquilo que Deus te mostrou, confiando que Deus vai revelar os próximos passos. Eu não estou dizendo que por causa disso as pessoas não devem fazer planos na vida. Eu acho que as pessoas devem fazer planos. Eu acho que as pessoas têm que fazer planos, planos na sua vida, planos na sua igreja, planos no seu negócio. Planos, eu acho que a pessoa tem que fazer planos. Mas nós temos que lembrar de provérbios 16, 9, que fala que nós, o homem faz planos. Então, Deus espera que a gente faz planos, faça planos, mas a resposta vem de Deus. Então, nós temos que entender, Deus está nos guiando. Não aconteceu da maneira que eu achei que deveria acontecer. Não foi da maneira que eu esperava. Essa pandemia, eu tenho ouvido tantas pessoas falarem, me atrapalhou todas as coisas. Gente, essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Não aconteceu a pandemia e Deus falou, oi, eu não esperava que isso ia acontecer. Não. Seja fiel, obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Elias foi obediente. Tinha todos os planos, Deus mandou que ele se escondesse, ele se escondeu. Aí Deus dá algumas direções, passo a passo para Elias e ele vai obedecendo. Ele vai obedecendo, sendo fiel naquele pouco. E Deus vai revelando as outras coisas que Ele quer que Elias faça. E aí, nós vemos né, que nós temos que ser movidos, então, pela obediência, pela fé e pela obediência. Tendo a consciência que Deus está nos guiando. E você pode pensar assim, ah, pastor Andréia, mas... Para Elias parece bem mais fácil, porque Deus aparecia com voz audível e dava direção para Elias. Como que eu tenho certeza, como que eu vou saber se realmente é Deus que está guiando os meus passos? Que Deus está guiando a minha vida? Que Deus quer que eu faça isso? Que Deus quer que eu entre nesse projeto ou que eu não entre nesse projeto? Eu creio que uma das coisas que nós temos que sempre perguntar, é, nós estamos dando o nosso melhor para Deus, nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus, você está fazendo o seu melhor para Deus, você está sendo aquele bom pastor, você está sendo o melhor na sua empresa, você está sendo, está dando tudo de si para ser aquele pai excelente, aquela esposa, aquele filho. Se eu estou realmente dando o meu melhor e Deus não está abrindo alguma porta para mim, tem algo ali que talvez Deus queira nos ensinar. E nós vamos praticar aquilo que a Bíblia diz, sendo fiel naquilo que Deus vai nos revelando. Não seja místico, né? algumas pessoas acham que a vontade de Deus é é, muitas vezes tem que ser mística, tem que ouvir uma voz audível ou acontecer algo. Não, Deus revela as coisas. Deus revela os seus desejos, a sua vontade, é, levando o nosso coração a ser inclinado em algumas coisas. Como é que foi quando Deus é, teve planos para que você casasse com o fulano com o um ciclano? O que, que Deus gerou? Ele de gerou o interesse... Né? Você se interessou pelaquilo, você... aí foi criando um amor. Então, muitas vezes, Deus fala conosco através de coisas simples. A... Acontece dentro do seu coração um interesse, uma inclinação, um desejo por algo. E aí você vai, né? através da palavra de Deus, você vai é, confirmando para ver se aquelas coisas é a vontade, são a vontade de Deus para a sua vida. Você vai, como a Bíblia fala, né? você vai pegando o conselho, você vai se esmerando naquilo, você vai estudando, você vai se interessando e aí Deus vai gerando e fazendo com que aquilo vá acontecendo de acordo com a sua mais perfeita vontade. Diferente, né? Algumas pessoas são assim, mas em geral as pessoas não recebem uma voz audível como a de Elias. Mas para que a gente descubra o que, que Deus está nos dizendo, qual é o próximo passo, aí vai algumas dicas que eu acabei de dar. A terceira coisa que nós vemos, Deus trabalhando na vida de Elias aqui. Então, a primeira, entenda que muitas vezes você faz planos, mas Deus esconde, te esconde. Às vezes não é o momento. A segunda coisa, Deus vai te guiar Passo a passo, não fico ansioso, querendo saber o futuro e tudo o que Deus tem para você, porque à medida que nós vamos sendo fiéis, obedecendo aquilo que o Senhor já nos diz, Deus vai revelando cada vez mais e mais e vai confirmando no nosso coração e vai nos trazendo paz e vai nos trazendo interesse e vai trazendo a aprovação dos nossos líderes e na multidão do conselheiro a bom êxito. E a terceira coisa que Deus faz aqui nesse capítulo de primeira reis na vida de Elias é que Deus alimenta Elias. Se todos aqueles planos, se tudo que Deus sonhou, está indo. E você pensa, poxa, se eu só tivesse dinheiro. Se eu só tivesse isso. Tenho certeza que Deus quer que eu faça isso. Mas parece que as coisas estão fechadas. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Por quê? Porque Deus é um Deus que nos traz a provisão. Deus vai abrindo portas. A Bíblia fala, em versículo 5, que Elias foi e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro, nas imediações do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Deus ali mostra o cuidado, a provisão na vida de Elias. E muitas vezes, gente, a gente pensa que a provisão vai vir de um determinado lugar que muitas vezes não vem. Muitas vezes nós criamos expectativas que a provisão vai ser tantas coisas, mas aqui Deus ensina que era o pão e a carne... E a água do ribeiro, que era aquilo que Deus tinha para Elias. Né? Não era, ai, não veio uma comida do coco bambu. Não veio uma água, veio uma água de um ribeiro que depois até secou. Mas Elias estava sendo fiel. Elias estava fiel com aquela provisão, com aquilo que Deus tinha dado para ele. E nós temos que aprender isso. Se é isso que Deus nos deu, se é essa a provisão que Deus está nos dando. Claro, gente, que eu não estou falando assim. Tem pessoas que são acomodadas. Ai, ah, Deus quer isso, então. Não, Elias estava debaixo de uma obediência a Deus. né Ele obedecia aquilo que Deus falava para ele. E ele, Deus mandou aquilo, falou que ele ficasse ali, ele ficou ali. Confiando em Deus, esperando em Deus Ele estava em obediência Às vezes as pessoas podem dizer Ah, mas então se é Deus que vai prover Eu vou ficar aqui sentado esperando o milagre cair do céu Não é isso que eu estou dizendo Elias estava ali debaixo de uma obediência ao Senhor Que o Senhor havia dito para ele ficar naquele local E aí Deus providenciou o que era necessário para ele Deus quer providenciar o que é necessário para nós. Eu sei que, com tudo isso que está acontecendo no mundo, muitas pessoas ficam muito frustradas, pensando: poxa, a vida não era essa maneira que eu queria, mas vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis no pouco que Deus nos dá. Vamos ser fiéis, colocando realmente em primeiro lugar, honrando a Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Antes de Elias ter uma projeção no Monte Carmelo, Deus levou ele para ficar naquelas águas de Ribeiro. E ali ele aprendeu muitas lições, passando três anos num lugar que ele nunca imaginava, eu tenho certeza, que ele iria passar. Mas Deus foi com ele, ele saiu dali mais e mais fortalecido, mais e mais homem de Deus. Isso que eu quero declarar na sua vida. Se você está passando um momento onde você não planejou, não era isso que você queria. Parece que Deus tirou o seu tapete. Você tinha tantos planos, mas eram coisas boas, Andréia. Tudo bem? Eram coisas boas também. Ele poderia dizer que eram coisas boas. Ele era um profeta. Era o momento dele sair e pregar a Israel, mas naquele momento Deus falou não, não é o momento. Eu creio realmente que virá dias de muita abundância no nosso país, não somente abundância financeira, mas uma, um, um crescimento espiritual nas igrejas, Deus provendo no sobrenatural, eu creio que isso tudo vai acontecer. Mas esse momento é um momento onde nós temos que ser fiéis. Fiéis no pouco que Deus tem revelado. Fiéis naquilo que Deus te mostrou para fazer. Seja lá onde for. Seja na sua casa, na sua empresa, na sua igreja. Seja fiel. Por quê? Porque os carmelos vêm aí. Mas só vão aparecer nos carmelos. Aqueles que foram fiéis no ribeiro, onde ninguém estava vendo. Seja fiel. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que você possa realmente saber. Eu tenho entregue a minha vida ao Senhor. E eu sei que Ele vai guiar os meus passos. Porque eu vou ser movido pela fé e pela obediência. Que Deus possa abençoar a sua vida e derramar da graça dEle tremendamente sobre todos nós. Deus abençoe.